É impressionante como esses games da franquia Ghost Recon, eles se envolvem muito em polêmica, né? Bora ver. Ok. Beleza Guerreiros, eu sou o William Ruff e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre as principais polêmicas envolvendo Ghost Recon Wildlands, beleza? Recentemente eu fiz um vídeo aqui falando sobre as polêmicas em Ghost Recon Breakpoint, vocês gostaram bastante, pediram por um novo vídeo naquele mesmo estilo, porém agora com Ghost Recon Wildlands, então vamos lá! Mas antes, vocês sabem, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, muito importante isso, ok? Dá uma olhada também nos links da Amazon, que eu deixei aqui no comentário fixado, ok? Tem Ghost Recon Wildlands, tem Breakpoint, tem muita coisa aqui, dá uma olhada, porque tem coisa em promoção também, uns produtos bem maneiros. Dá uma olhada lá, por acaso se interessar em algo, compra, porque você vai estar ajudando bastante o canal, beleza? Quem quer rir, tem que fazer rir. <risos>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 só que aí resultado, ele não apenas não conseguiu impedir o lançamento do jogo, como ele ainda alavancou o marketing do Ghost Recon Wildlands, porque muito mais pessoas passaram a conhecer o, o jogo, né? E principalmente ficaram curiosos para poder jogar. É. Se deu muito mal, nessa né? aí, velho. Ghost Recon Wildlands ele ficou conhecido como o primeiro título da franquia a trazer um modo de morte permanente. E aqui a gente já tem a nossa segunda grande polêmica, né? que é exatamente o modo Ghost. Porque o modo Ghost, ele foi anunciado Parecia a oitava maravilha do mundo pra todo mundo Só que quando ele chegou, aí a polêmica veio junto Não demorou para que ele virasse uma grande polêmica também Por causa de perda de saves, principalmente, né? No modo Ghost, para quem não sabe, é um modo de morte permanente Quando você morre, o seu save é apagado, já era Não tem como desfazer, não tem como voltar, recuperar o save Tem até uma gambiarra que fazem aí, que é uma coisa totalmente sem noção mas... Enfim, não vale nem a pena comentar isso aqui e aí eu lembro que os caras, eles ficavam muito revoltados, iam lá na Ubisoft reclamar, eu mesmo recebia muitos comentários aqui nos vídeos com o pessoal reclamando Porra, porque esse modo eu já tava lá quase terminando o jogo, tava passando de tal província e morri, meu save sumiu e tal E aí eu tinha sempre que explicar, não, esse modo ele é assim mesmo, você morrer você perde tudo e tal e Nossa, mas realmente gerou muita polêmica, o pessoal tinha que refazer a campanha, quando morria no caso né e ficava todo mundo putaço, velho. Uma outra grande polêmica que surgiu foi quando nós descobrimos que o evento do Predador seria removido. O evento do Predador, como vocês podem lembrar aí, que é um pouco mais antigo, em Ghost Recon Wildlands, lembra que o evento do Predador era um dos principais conteúdos do jogo, né? A gente teve depois operações especiais, enfim, teve crossover com Rainbow Six, com Splinter Cell, com Ghost Recon Future Soldier, mas eu acho que o evento mais icônico dentro de Ghost Recon Wildlands era o Predador. Não tem jeito, repercutiu bastante. Quando foi anunciado gerou muita discussão assim, todo mundo comentou e tal. Sem falar que ficou um evento super maneiro, né, velho? Eu fiz ele logo quando ele foi lançado e depois fiz quando anunciaram né que ele seria removido. Fiz inclusive no modo Ghost, tenso demais, porque o desafio realmente era insano. Vou inclusive deixar aqui, no final desse vídeo eu vou deixar o vídeo aqui, matando o Predador no modo Ghost, no extremo, carga dramática e tudo, vale a pena porque ficou um vídeo sensacional. Antes mesmo do lançamento do jogo, a Ubisoft ela já tinha confirmado que a gente teria DLCs pagas e DLCs gratuitas. E segundo ela, essas DLCs pagas, elas seriam bem robustas com várias horas de gameplay, um enredo legal, com história ligada ao game e tudo mais. Aí Ghost Recon Wildlands, ele foi lançado e logo na sequência veio a primeira DLC paga, que foi a polêmica Narco Road. Eu não sei quem foi o gênio, o grande gênio ali entre os desenvolvedores que bolou a ideia de trazer uma DLC de corrida pra dentro do Ghost Recon. Isso não faz sentido nenhum. Narco Road é como se fosse um GTA dentro do Ghost Recon. Quem foi que teve essa ideia maravilhosa, né? Até hoje eu me pergunto isso. E o pior de tudo é que não só teve alguém que pensou em desenvolver isso, como teve alguém que aprovou isso. Então, é aquele típico caso onde todo mundo está errado, sabe? Só podia dar em polêmica isso, claro. O hate foi instantâneo. Até as facas nesse game geraram polêmica, é, para quem chegou recentemente a Ghost Recon Wildlands pode não saber, mas o game ele foi lançado sem facas, olha só, um jogo de tiro tático sem facas. né? As facas elas só foram introduzidas na DLC Fallen Ghosts, que saiu bem depois do lançamento do jogo e era uma DLC paga, então assim, quem não quisesse pagar pela DLC não teria acesso às facas, porque as facas elas só estavam na DLC. Só que o negócio ficou ainda pior, porque foi uma polêmica que foi crescendo nesse caso, né? Porque eles passaram quase um ano dando justificativa do porquê o jogo não ter facas, né? Abates com facas e tudo mais. Uma coisa super comum em jogos desse tipo. 20 anos de curso, pô! E aí, após um ano de jogo, chegou a Karambit, a primeira faca do jogo, que foi a Karambit do Sunfisher. Porém, ela só estava disponível para quem comprasse o ano 2 do jogo. Olha aí que maravilha! E aí, mais uma vez, foi mais hate, mais polêmica e tudo mais. E aí, depois de bastante tempo, mais de um ano e meio de jogo, foi que foram chegando aí as operações especiais e aí as facas foram aos poucos né sendo introduzidas no jogo chegou a faca da caveira chegou a faca do Walker todas elas de forma gratuita para poder você usar normalmente né por isso que eu tô dizendo que quem chegou agora não pegou essa polêmica né mas para quem já é mais antigo no game com certeza se estressou bastante com isso enfim, são essas aí as polêmicas relacionadas a Ghost Recon Wildlands. Existiram outras, né? Eu peguei aqui as principais, Eu acho que eu lembrei aqui. Mas eu quero saber a opinião de vocês também sobre essas polêmicas. Se teve alguma que eu esqueci, deixa aqui nos comentários também e vamos conversar, beleza? Me segue aí nas redes sociais para poder ficar por dentro de absolutamente tudo sobre Ghost Recon Wildlands. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.